Oiê, gente! Compra e venda cai na OPE? Cai na OPE! Vamos lembrar um pouquinho de alguma coisa sobre o contrato de compra e venda? Ah, tá. Tem lá aquelas classificações, né? Que ele é bilateral, que ele é comutativo, né? Que ele é oneroso. Ok, não é disso que eu quero falar, não. Isso aí é colher de chá para vocês. Que eu quero falar de outra coisa. Vocês lembram das cláusulas especiais que existem nos contratos? Pois muito bem. Vamos notar uma hein, que é importante? Note aí. Essa cláusula aqui, ó ela se chama retrovenda. Olha a palavra, vou riscar. Retrovenda. O que quer dizer? Voltar à venda. Pensa numa pessoa que vai vender uma casa e que não quer vender, ela vai vender, de repente, por uma necessidade. E ela consegue sensibilizar o comprador no seguinte sentido, ela fala assim, olha, adquirente, faz um negócio comigo, me dá direito de comprar de volta essa casa de você, por tais e tais razões, mas eu não prazo isso, até três anos. Se assim, até três anos eu não consegui, ok, deixa pra lá. Mas se eu conseguir o dinheiro para poder reaver essa, essa casa, essa minha casa, eu gostaria muito. E aí, você acha que dá? Não sei por que cargas d'água. Realmente eu vou dizer para você que o adquirente aceitou. E aí como é que fica isso? Para acontecer esse contrato de compra e venda, é necessário que tenha no contrato a cláusula especial de retrovenda, de voltar essa venda. O que é importante que já caiu na prova da OB? Olha só, caiu. Falando, dando o nome de retrovenda para aquilo que eles estavam colocando como conceito de direito de preferência ou de preempção ou prelação. A retrovenda, gente, é o direito que o alienante tem de reaver a casa vendida, reaver o bem. Num prazo, olha o prazinho de novo, que eles adoram, prazo decadencial. O que, é que eles costumam colocar nessa hipótese aqui, uma outra questão que eles colocaram? Colocaram que o prazo seria prescricional, errado. E também colocaram a data do prazo errado, qual é o prazo que nós temos aqui? Três, três, aninhos, vamos lembrar disso daqui, tá? E aí ela vai fazer o quê? Devolver o valor pago... Corrigido direitinho com as despesas, benfeitorias, o que tiver ocorrido com relação a isso é devido na retrovenda. Diferente do direito de preferência, também chamado de preempção, tá? Não é perempção, é preempção. Perempção é outra coisa lá do processo civil ou prelação. Esse aqui, gente, esse aqui é diferente. Olha pra mim. Direito de preferência é aquele assim, ó. Eu vou vender minha casa. E aí a gente coloca no contrato uma cláusula também especial, e essa cláusula fala assim, ó, se um dia, porventura, aventura, você, adquirente, decidir vender essa casa, por favor, primeiro ofereça a mim, depois, se eu não quiser, você oferece aos demais, aos terceiros. Eu quero ser o preferido na opção da oferta desta venda, da venda dessa casa, caso um dia você deseja fazer. A retrovenda não. A retrovenda, ela traz para aquele que vende o direito, dentro desse lapso temporal, de exigir de volta a casa. Claro que ele vai ter que devolver o valor de volta, corrigir das despesas do contrato, perfeitoria necessária se tiver, mas fato é, é um direito que lhe assiste. E, portanto, nem, olha lá, nem o adquirente vai poder se opor. E se ele se opuser? Se ele se opuser, simples, facinho, sabe o que acontecer? vai acontecer? O alienante pode fazer o quê? Ajuizar uma... Ação judicial, no qual vai depositar essas importâncias que a gente falou para poder cobrar. Pronto, e acabou. Isso é para vocês verem a diferença da retrovenda para o direito de preferência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São cláusulas especiais do contrato de compra e venda, mas são distintas, tá bom? Fica aí, fica aí com isso e nas próximas a gente se fala mais.